É, rapaziada, tava meio sumindo com as gameplays, mas estamos de volta aqui, rapaziada, com né? as gameplays aí, rapaziada. Eu vou estar tá trazendo aí, ó. Eu quero estar trazendo aí jogo de terror aí que a galera vi me Então, eu quero estar tá trazendo pra vocês aí Hostlet 2 aí, pra quem não sabe, esse jogo de terror é muito foda, mano. ele de graça no cara É isso aí, deixa o like pra gameplay, hein? Três dias depois. Tá lá então, rapaziada. Tamo tá no aquecimento aqui, calma aí. Agora foi. Botar o mouse ali mano, olha o cocô dançando ali mano, o cocô dançando do nada mano, loucura mano, nossa o cocô tá com o cabeção gigante mano, olha, vou dar um tiro no cocô aí, tá me irritando né? caralho o cocô deu mortal mano, que loucura mano Bora lá, bora lá, bora lá. Mano, na moral, nunca começou de noite assim não. Geralmente começa de dia, tá ligado? De dia e depois vai amanhecendo. Vai amanhecendo, na verdade. Falei, ó. Ah, pra lá então, hein? Bora lá então, hein? Eu não o barquinho, cadê o barquinho. O barquinho tá lá atrás. ideia, vamos cair, vamos cair. Já caí aqui, já caí aqui embaixo, mano. Tava travando ali. Eu... Eita, me pega, eu voltei. Mano, sempre depende A maioria desses containers aqui tem. Pô, essa arma aqui é boa, hein, mano. Eu joguei com ela ontem. Joguei com ela ontem. Mano, eu não vou precisar de câmera que não. Elástica pra quê? Eu vou andando. Vou pegar um carro um Celta aqui e eu. Pode vou... ter um baú aqui em cima. Tem um baú aqui em cima, eu tô ouvindo ele. era alguém aí, ó. Achei que era alguém já, mano. Hum, tem uma 12 ali, vou dar a volta aqui. a 12 aqui eu achei. a é, 12 da boa. Essa 12 da boa. Mano, tem mais 12 de hoje em dia, agora, mano. Tá uma merda essas 12. Na moral, tá muito ruim, mano. Aê, padrão e caralho é munition aqui nice. mas eu preciso de uma metralhadora agora mano só para ficar suado tá ligado? a tá me sua chegou eu ah, Opa, pegar curativo curativo curativo é bom curativo é bom até me travou aqui mano que loucura Para bora cair bora cair bora cair aí, bora sair daqui para lá para ser preciso de uma metralhadora mano urgente. pode ser essa aqui mesmo é Manitêixo, manitêixo, Agora Bora, bora, passar. Tava indo pro lado errado. Tava indo pro lado errado, mas tava lindo. Pô, tem um cara lindo. Tem um cara ali, mas pegou, pegou o carro e saiu fora. Ficou com Tá ali ainda, tá ali o cara. Ela tá ali ainda, mano. Sumiu não, mãe, mano? Ué, essa, essa nova sniper aqui é muito boa, mano. Na moral, futurística, tá ligado? E é muito da hora também. Acelera, mano. Oxi. Tá travando muito, mano. Mano, ah, tá dando uns delezinhos, hein? Tá dando uns delezinhos. Aqui deve ser. Aqui deve ter 12. Aqui deve ter gente. Deve ter 12, deve ter gente. ah não, Ah, não, mas eu não gostei dessa temática aqui, não. Esse bagulho me puxou, mano. Do nada. Vocês viram? O bagulho me puxou, mano. Esse, olha isso. Que loucura, mano. Que que é isso, velho? O que, que tá acontecendo? Eu, que viagem, mano. Que viagem é essa, velho? Onde vai essa miséria, né? Matar alguém, bora matar alguém Tem um escudo ali, oh, mano, não gostei daquele mapa Ali não, hein? não gostei daquela temática não tá é 12 eu acho que aquela 12 ali Mano, que eu tava reclamando no, no Antes, eu tava reclamando antes, que aquela 12 ali Ela é pra 12, 12 Pra distância, tá? É um carro, mas é um carro sem motor Ele tem um cara, Aí eu tem um cara com certeza ouvi tiro. Vou tirar umas madeiras aqui, mano. depois vai ser foda Aí já tô ceifado, já tô ceifado Ô, oh, mano, uma vez, uma vez dá pra cortar Essa montinha ali, hein Dá pra pegar essa, mas dá pra tirar Dá pra pegar ferro dá uma cagada aqui, vou dar uma cagada, vou dar uma cagada, caramba Deu um cocôzão ali, mano, essa 12 aqui, ó eu tô falando dessa 12 aqui Não, não, não é essa 12 não, mano, é uma 12 parecida, tá ligado? Por exemplo, essa 12 aqui é melhor que a outra, tá ligado? Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Cadê os caras, mano? Os caras tão sumindo, mano Quero ver guerra, quero guerra, cara, aquela nave, mano Ih, caramba, morreu, morreu, morreu, outro Quase, quase, quase, quase Quase, quase, quase, e caralho, cara. caralho, e caralho Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Pega sempre, pega sempre, pula, pula, pula Aqui embaixo, pula aqui embaixo Cura, cura, porra Tá curado, tá curado Eu acho que tá curado Só perdi, só perdi... Caralho, mano, tô obeso, mano Os caras, cadê os caras? Matei um já, hein, mano Comenta aí, rapaziada, quantos que eu vou matar, mano? Comenta aí, quero comentar com... Ó, tirei num... Caralho, mano, que é isso, mano? O cara é Ai. Ah, caramba Caramba, porra, tá me tirando é, caramba, cara. só vou perder pro ninja aí, mano. Só vou perder pro NIJ. Você tá vindo, velho? Vai que você tá vindo, mano. Vou vazar dessa guerra aí, rapaziada. Vou vazar dessa guerra aí. Vou vazar dessa guerra aqui. Vou por cima que é melhor, né? tomar mais bala de sniper aqui, mano. Olha, agora. Ih, caramba. Mata, mata, mata. Não, perdi vida. Ih, caralho. Pega o carro, pega o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, o carro, carro. Carro vai, caralho, pega, pô. Tá bugando. Será que é mano? Na moral. Que jogar é fenomenal, mano. Na moral, eu jogo muito, mano. Não, velho! Ah, não, mano. Na moral, mano. Quanto que eu tinha matado mesmo? Ah, mano, eu tinha matado uns, seis, uns três mano. Uns 5, sei lá, mano. aí é aí, rapaziada. Tamo de volta com a gameplay aí. Deixa o like. Vai ter mais gameplay, ah, rapaz rapaziada. comenta aí se vocês querem vídeo todos os dias aqui no canal, comenta um na verdade se vocês querem e comenta três se vocês querem três vezes por semana aí, é isso aí rapaz galera. tamo junto, até o próximo vídeo aí, fui!